Hoje nós vamos falar sobre Service Mesh, né? Que é um é, é uma abordagem, é uma forma de você pensar e arquitetar a sua solução, né? Que pode, que tem prós, contras, né? Vantagens, desvantagens, é, aplicabilidade em cenários, em alguns cenários e outros não. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Tá? É, em detalhes, e a gente também vai trazer aí um diagrama, a gente vai explicar no diagrama também é, como que essa arquitetura funciona, né? como esses, os principais componentes arquiteturais que a gente precisa considerar, né? precisa ter ali para se ter efetivamente Service -se Mesh. Bacana? Então bora lá. caso você seja novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, eu sou CEO da ARC, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito. Nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é a profissão técnica no ramo de TI, logicamente, mais relevante e mais bem remunerada. Bacana? Então fica o convite para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque a gente posta conteúdos como esse com uma grande frequência. Bacana? bacana então bora para o conteúdo o que, que é o, o service mesh né ele é uma abordagem arquitetural tá ele é uma como a gente falou né é uma forma de você pensar na aplicação né é, mais voltada para infraestrutura então tem, tem muitos componentes de infraestrutura no, no meio tá é uma forma é, se popularizou muito né e na verdade veio com a divitão do DevOps o né, um pensamento ali do, do desenvolvedor, também se preocupar com a infra, também se preocupar com, é, com a aplicação rodando, com a aplicação funcionando, com a disponibilidade, com recursos que tipicamente, né, com é, pontos, né, que em geral são preocupações de infraestrutura. Tá? Então isso veio, é, junto com o DevOps, né, acabou se popularizando, e aí começaram -se a se criar vários componentes para isso. Então, né? é... Então ele também ajuda né, na, na transferência de, de responsabilidades, que antes, né, se você não tiver, não, não trabalhar com Service Mesh, você vai precisar colocar várias responsabilidades em microserviços. Beleza? Em cada um de seus microserviços ali, por exemplo, né, pensando em uma arquitetura orientada a microserviços, né, cada microserviço precisaria ter várias responsabilidades: várias, né, de controle de, é, de, de estado do, do próprio serviço, né, se ele está funcionando ou não, falhas, é, enfim, até mesmo telemetria, né? para coletar informações e você fica meio cego, né, sem um ferramental de Service Mesh, você fica meio cego em relação à sua arquitetura em geral, né, olhando para vários componentes, dezenas, centenas, milhares de componentes, você fica meio cego, é porque é um volume muito grande de pequenos componentezinhos rodando e você não sabe como está a saúde dessa infraestrutura como um todo, tá? Então é, é uma forma de você trazer várias várias pontos que você colocaria individualmente em cada microserviço, como o cofre de senhas, por exemplo, né, toda a parte de segurança. É, você tira isso do microserviço, coloca de certa maneira na infraestrutura, né, através de componentes arquiteturais, e esses componentes eles servem de base. Para sua arquitetura, para os seus serviços que estão sendo é, implementados. Então você tem um foco muito maior na regra de negócio, né? Do que efetivamente em componentes técnicos, tá bom? É, bom, um outro aspecto interessante aqui para se entender, né? É que ele possibilita que você tenha comunicação entre serviços, né? De forma é, eles chamam ali de leste-oeste, né? o horizontal. E também vertical, ou de norte a sul, né? Falando ali de repente de várias redes, é, uma falando com a outra, um microserviço de uma rede falando com o um microserviço de outra rede, logicamente dentro de uma grande infraestrutura comum, né? Então, o, o Service Mesh também serve para isso. Se você não tivesse, você precisaria, certamente, ou ter muito código dentro de cada microserviço, tratando falhas e muitos etc. Né? de conectividade entre eles, o é, código dentro do microserviço para fazer isso, né? e talvez se você tem, impossível você fazer uma comunicação entre, entre redes. tá? Não é, impossível não é, mas ia dar muito trabalho. É, bom, então falando um pouquinho aí do propósito dele, né? É minimizar a complexidade da implementação, né? Para o desenvolvedor final, uma vez que uma arquitetura micro-componentizada, né? Sempre que a gente coloca micro-componentes, quanto mais micro-componentes a gente tiver numa arquitetura, maior é a complexidade, né? eu preciso é, pensar em, em muitos pontos de falha, né? como a gente sempre fala por aqui, o, o inferno astral ali do arquiteto são integrações, né? quando ele olha para o mapa cheio de integrações e fala, meu Deus, porque tem que pensar em, em como cada um desses pontos é, vai ser resiliente a falhas, né? é, a tratativa de ida e volta, não só das falhas, mas... De repente, se teve uma mensagem de exceção, como que eu trato as outras mensagens, como que eu trato as outras é, conexões, né? É, então, assim, falhas e integrações... Aliás, integrações né, é o grande ponto aí de, de preocupação de todo arquiteto, né? Como fazer componentes é, se falarem e isso ser uma escalável, ser né, de, com alta disponibilidade e por aí vai, tá? Então, ele, ele reduz a, a complexidade... De, de, de se conhecer todos esses aspectos, né, é, transferindo isso para a infraestrutura, fazendo com que o desenvolvedor consiga literalmente focar mais no negócio, nas regras de negócio, tá? É, bom, só lembrando que daqui a pouquinho a gente vai, vai para um diagrama, tá? Não é só essa parte teórica, essa parte teórica é importante também, mas no diagrama a gente vai, vai tangibilizar bem mais esses pontos todos, tá? É bom, uma coisa que é importante, né? A gente a gente precisa falar disso. Quando que a gente deve utilizar Service Mesh? Quando que a gente precisa pensar nisso? tá? Então, como a gente falou anteriormente, né? Ele, ele serve para você minimizar essa complexidade externa, né? De, de componentes técnicos, né? Não é externa, mas de componentes técnicos, é para minimizar essa complexidade toda. Dessa forma, né, se você tem uma arquitetura que precisa ter ali é, muitos, tem muitos componentes, né, e, e você precisa pensar em tolerância a falhas, em retrais, né, por exemplo, ah, falhou uma chamada, uma requisição, eu preciso fazer uma outra, né, qual que é o timeout dessa requisição? Quando der um timeout X, eu preciso fazer de novo. Né? Então, retrai timeout. Se você tem isso em uma arquitetura microcomponentizada, é também é um indício aí de, poxa, preciso utilizar. Né? É, roteamento entre microserviços. De repente, eu, ah, caiu ah, um cluster inteiro e eu preciso subir outro. Então, eu preciso trabalhar de forma dinâmica o roteamento desses microserviços. Também é algo que o service mesh resolve, tá? balanceamento de carga, né? distribuição de carga entre recursos de infraestrutura, né? segurança, colocar criptografia, colocar um cofre de senhas é... e, e tudo mais, tá? até autenticação, autorização, de repente você pode plugar ali é, no, como ferramental de service mesh né? para resolver a autorização, a autenticação, então tudo isso... É, entra como contexto aí, né? De, de motivadores para você utilizar Service Mesh. Tá? Então, assim, tendo em mente que para a gente utilizar, né? Antes de mais nada, você precisa ter uma arquitetura orientada a microserviços. Né? A gente não está nem falando de microcomponentização em geral, mas no mínimo, microserviços você precisa ter. Senão não faz sentido, tá? É, é, ele serve exatamente para é uma forma diferente de você organizar e trabalhar com microserviços, né? Principalmente para grandes volumes de microserviços. Se você tem uma aplicação com cinco microserviços, com dez, né? que talvez nem sejam tão micros assim, aí a gente não está mais falando de, de, de usar Service Mesh, não faz sentido, né? Uma complexidade a mais para um volume muito pequeno de componentes. Ah, bom, então aplicações com muitos requisitos técnicos, então Imagina que eu tenho uma aplicação que eu preciso me preocupar com um milhão de coisas. Pô, segurança, cofre de senhas, né? Como a gente falou, é, log, cache, é, monetização, né? Ou seja, eu vou cobrar por requisição de microserviço. Pô, eu tenho um monte de preocupações que são comuns para vários serviços. Então, também é um indício aí forte de, de poxa, devemos utilizar é, Service Mesh, tá? É se o seu sistema tem uma expectativa de vida longa. Né? Se você está fazendo um sistema que vai durar um mês, dois meses, meio ano, também não faz sentido. É né? uma complexidade muito grande. E até você acertar né? uma, uma, uma arquitetura é, que usa Service Mesh, vai tempo, não é rápido. Tá? É, então, assim, de novo, né? para reforçar esse ponto, precisa ter aí um pensamento em futuro. Tá, eu preciso, ah, eu estou construindo uma aplicação, mas eu não estou pensando em imediatismo né, para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem. Não, eu estou pensando na aplicação com uma longevidade aí, né? De três, cinco anos, até mais tempo de, de vida para aplicação. É um investimento alto, não é baixo, tá? E, e precisa realmente ter esse viés de, de longo prazo. Tá? É, bom, e aí falando de quando não se utilizar, né? Então, primeiro de tudo, como a gente já falou ali antes, né? Se eu tenho uma aplicação que não é orientada a microserviços, não faz sentido. Tá? Se eu estou. Tudo bem, se eu estiver projetando do zero e for trabalhar com microserviços, é, orientação a microserviços, tá? Eu tenho microserviços como a, a base sistêmica minha, né? Ou seja, a maior complexidade da minha aplicação, as regras de negócio da minha aplicação estão nos meus microserviços. Isso é orientação a microserviços, tá? E aí tem vários padrões que a gente aplica para trabalhar com, com orientação a microserviços, né? uma abordagem de orientação a microserviços. Então, se eu, se eu estou trabalhando literalmente com esse viés, né, de trazer toda a complexidade funcional para dentro dos meus microserviços, é, e aí eu estou segmentando direitinho, estou usando né, as boas práticas para construção de microserviços, então eu estou trabalhando, né, eu estou indo para uma linha de orientação a microserviços. Se eu não tenho isso, né, se eu tenho simplesmente é, só BFFs ali, de repente, para frontes, né, eu transformei é, o meu back-end em microserviços ou em serviços para ele, isso não, é service, não, não necessariamente caracteriza a necessidade de ter Service Mesh, tá? Service management, quando você tem muita integração de microserviços, um falando com o outro, quando você tem aquele pensamento de cada microserviço praticamente uma função, tá? É... Aí faz sentido. Para algo muito grande, macroservices ali, né? Aí já não vai fazer sentido, tá? É... Bom, outro ponto é se a sua aplicação ela não tem necessidade né? de, de comunicação entre os microserviços. Você projetou ela... Para funcionar direto, eu faço uma requisição como se fosse ali, né? Literalmente, é, que isso também é possível, tá? É, você não precisa ter service mesh para dizer que está trabalhando com é, orientação a microserviços, tá? Com abordagem de microserviços. Não é, não é uma obrigação, tá? Isso, são coisas diferentes, é um conceito, é uma forma diferente de você trabalhar com microserviços. Tá? Então é, você pode sim ter microserviços que são. Totalmente isolados ali e trabalham de forma independente, tá? Você pode trabalhar com coreografia, ter uma fila ali para isso, não né? um, um, um barramento de eventos ali para isso e tudo mais, e não ter service mesh. E tá tudo bem, tá? Isso não é um problema. Mas se você tem a necessidade de fazer comunicação entre os microserviços, né? tanto horizontal quanto vertical, como a gente falou já é um indício também de, de que o Service Mesh é para você, tá? é para o projeto. Então, se você não tem essa necessidade, não é um, um, uma boa aplicar, tá? Outro ponto é se você não tiver a necessidade de alta escalabilidade, alta disponibilidade. ou sua aplicação ela não, é, não precisa disso. Então, colocar esses requisitos de alta disponibilidade, alta escalabilidade, elas custam dinheiro, né? E esforço e tempo também. tá? Não só para construir, mas também para manter, para evoluir. É, então, é, é um ferramental grande. Se você não tem essa necessidade, não tem por que você colocar essa complexidade. tá? É, outro ponto também, muito importante. Tenha um prazo curto. Ou, e tenho, de repente, ou, né eu, ou, <risos> limitação financeira, tá? Se eu não tenho grana para colocar no projeto, esquece, custa caro, não é baratinho, tá? É, colocar todo esse ferramental de Service Mesh vai custar caro, vai consumir recursos computacionais, vai consumir mão de obra especializada, né? Então, é, custa dinheiro e tempo. Se você tem um orçamento limitadíssimo ali, muito baixo, vários projetos têm isso, também não vale a pena, tá? E um outro ponto importante para MVPs, não utilizem, a não ser que seja um MVP para testar se o service mexe é para você ou não, um MVP técnico, né? Não um MVP funcional, né? O, o valor que você está querendo avaliar ali é, de viabilidade né? é, é em cima de, de aspectos técnicos e não aspectos funcionais, que às vezes tem, né? Poxa, eu quero fazer um MVP. Não para testar se o meu negócio funciona, se o meu cliente gosta do meu produto, mas para testar se ele vai atender um milhão de usuários simultâneos, é, é um requisito técnico. Tá? Existem MVPs assim. Agora falando um pouquinho dos componentes comuns, tá? Que o tipicamente na né, arquitetura orientada a, a que utiliza Service Mesh, né? Tem. Então o primeiro deles e talvez o mais famoso é o Istio. Né? O Istio ele é uma ferramenta que ela, ela centraliza a inteligência de uma arquitetura orientada a Service Mesh. Não precisa ser o Istio, existem outras ferramentas que fazem isso, mas o Istio é, sem dúvida nenhuma, a mais famosa. Tá? E ela não só faz um plano do, né, de controle, ela, ela coleta estatísticas do, do, do uso, né, da comunicação entre os serviços, é, Para que faz isso? Né? Para você conseguir depois identificar, poxa, essa comunicação aqui está muito demorada, então eu preciso fazer um ajuste fino nela, mudar o protocolo, tirar a criptografia, ou mudar de rede, ou aumentar recurso computacional. É, então ela, ela, ela vai te prover isso. Tá? É, por isso que é importante ter essa estatística, senão você fica cego. Né? Outra coisa que ela viabiliza é o controle de segurança. Tá? Então ela vai, por exemplo, é, fazer até mesmo um, um, um proxy reverso, né, que o pessoal tanto fala, que por exemplo, entra uma, é, uma requisição numa porta HTTPS ali, né, e ele distribui para microserviços em portas arbitrárias ali, 80, 81, né, 30, 0 alguma coisa, 03, 04, 05, então ele faz esse essa distribuição, né? E também faz o balanceamento de carga, tá? É, o o ICHU, ele, ele possibilita tudo isso para você. Também possibilita que você... Crie políticas né, de, de acesso de uso de microserviços, tá? até de ambientes, um ambiente A, B, C, é, de acordo com, com, com quem está fazendo a requisição. Tá? O Istio deixa fazer tudo, tem muitas coisas que dá para você fazer com o Istio. Até mesmo o controle de log, né? tem um ID comum, que é propagado para todos os, os microserviços, ali, aquele ID de, de requisição, para depois fazer esse controle e unificar todo tudo que aconteceu com logs, né? O Istio também possibilita, tá? É, outra ferramenta, né, que trabalha diretamente junto com ele, o Kubernetes, tá? O Kubernetes, pô, é a ferramenta, muito chamam de novo Linux, né? É uma ferramenta importantíssima para um, é, para uma arquitetura que faz uso de, de Service Mesh. Né? ele vai garantir é, escalabilidade, elasticidade, disponibilidade, né? e elasticidade que eu falo é de repente eu, eu diminuir a minha escala, né? então eu vou lá e falo, pô, para esse conjunto de microserviços agora eu preciso só de duas réplicas, não, agora eu preciso de 10, aí eu mudo para 10. Então, eu, eu aumento o consumo ou eu reduzo o consumo de acordo com sazonalidades, tá? O Kubernetes, ele me possibilita fazer isso é, utilizando o mesmo cluster de, de máquinas ali, né? De, de, de VMs ou de, de máquinas físicas, tá? Então, assim, mesmo que seja como serviço, né? Não necessariamente uma instalação na unha ali, o Kubernetes é também muito importante. E por fim, tá? A terceira ferramenta que eu queria trazer aqui para vocês, que é importantíssima, né? Você precisa ter no mínimo essas três aqui para você caracterizar ali o uso de Service Mesh, né? É um lightweight ESB, tá? Um, ou seja, um barramento de serviços leve. E existem alguns no mercado que são muito famosos. Tá? O, um dos mais famosos, e que é a minha preferência também, é o Kong. Tá? Ah, por quê? porque o Chris Richardson lá, que é o pai aí da, da abordagem, né? ele participa desse projeto também, né? se você entrar lá em microservices.io, você vai até ver lá, Powered by Kong, né? porque é, foi um, um, um, um lightweight USB, talvez o primeiro que tenha sido construído, com esse viés para se trabalhar com Service Mesh, para se trabalhar com microservices, microservices. Tá? Bom, existem muitos outros, como eu falei, tem o Apache Synapse, tem até da IBM, né? IBM é, é o App Connect. Tem da Amazon também, principalmente um é, cloud direto, né? Nem tem essa versão Prime, se, se eu não me engano é o... Fugiu o nome. Event Bridge. Tem Mule ESB, que também é bem famoso. E tem a assim, Senseidia, tem vários outros, tá? Tem vários ESBs é, que, que ajudam você a implementar Service Mesh, tá? Fazer o uso de Service Mesh na sua arquitetura, tá? É... Bom, já, já estamos chegando no desenho, tá faltando um pouco. Agora falando rapidinho sobre prós e contras, que são também pontos importantes para você considerar antes de você fazer o uso ou não, Tá?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 É, imagina, jogar na mão de um time que talvez tenha até uma sensibilidade média para baixo, é, toda a responsabilidade de configurar, de entender, de automatizar, é muito complicado. Deixa eu explicar para vocês, embora o desenho seja... É, assim, o desenho e a ideia, né? em geral, ela é bem simples, tá? É, entretanto, a gente tem a complexidade dos componentes e do entendimento de como tudo isso funciona. Né? Então, basicamente, a gente pode ter aqui qualquer tipo de origem. Eu poderia ter aplicativos mobile, eu poderia ter aplicativos web, é, chamadas externas, eu posso ter qualquer tipo de componente, né? robôs, integração e etc, externo, né? para uma arquitetura como essa. E aí, como eu falei, é, esses componentes eles vão chegar na nossa é, aplicação, né? do client-side aqui, né? do lado de dentro, de fora, aliás, né? para dentro da nossa aplicação no server-side, através de um gateway. Tá? E esse gateway, tipicamente, ele é um gateway leve, deveria ser um gateway leve, um gateway pequenininho, minimalista, para rodar, de repente, dentro de um container. Tá? Aqui a gente não fala mais de um USB, por exemplo, um grande USB. Um USB tipicamente uma ferramenta monolítica, tá? Ferramenta muito pesada, que depende ali de vários servidores. Talvez estar instalada fisicamente em máquinas ali para rodar legal. Então quando a gente está falando de um lightweight, é literalmente um carinho que vai rodar num pod. E esse cara vai fazer esse papel, de repente, de um proxy reverso, né? O que é um proxy reverso? É uma ferramenta que vai aceitar, por exemplo, chegar uma requisição para mim. É, com uma porta 80 aqui, por exemplo, todo mundo aqui com porta 80, né? Mas eu tenho uma URL na, na frente e ele transforma essa URL na e faz o direcionamento dela, né? Faz tipo um, um é, como um padrão dispatcher, né? Chegam um, uma requisição, ele distribui para o cara certo. Então o, o gateway é aquele é importante por isso, tá? Ele vai distribuir a, a requisição, né? Ele vai apontar para o container certo, para o recurso certo, tá? Ele vai fazer esse, principalmente esse trabalho de, de, de proxy reverso. Daí, olha que coisa interessante, dentro de cada microserviço nosso, nós temos aqui, um, alguns chamam de sidecar, outros chamam de proxy, tá? Você vai ver aí na internet os dois, então eu trouxe os dois aqui também, tá? Mas tipicamente aqui é o uso do padrão proxy, do partner proxy mesmo do GoF né é por isso que o nome proxy existe né na verdade proxy é o partner né é, então a gente tem o proxy aqui e esse proxy ele possibilita que a gente faça uma conexão deste microserviço aqui com este diretamente então por exemplo esse microserviço poderia fazer uma requisição uma consulta a esse aqui ah eu preciso vamos porque esse aqui pegasse só informações é de informações financeiras ali de uma pessoa, né? Esse outro aqui vai validar se ele pode ou não é, fazer aquele empréstimo, por exemplo. Então, talvez, né, desse microserviço, ao invés de eu ter aquele modelo orquestrado que eu tenho um, uma API central chamando vários microserviços em ordem, eu poderia ter esse microserviço, chamar esse. E esse outro pode chamar um outro, e o outro pode chamar outro, Tá? Todos eles aqui, na hora que eu, que eu faço a requisição, ele utiliza o Istio né, para mandar ali informações de é, um Istio ou uma outra ferramenta, tá, para fazer tanto service discovery, é, validação né, de autenticação, aplicação de certificado. É, imagina que você tem aqui certificado também para subir esse microserviço talvez eu tenha algum tipo de credencial para fazer o publish desse microserviço, ele tem uma imagem, certo? Essa imagem, tipicamente, ela é uma imagem Docker. Essa imagem Docker, ela está registrada, ela está salva, persistida, em, um, em algum repositório de imagens de container, que poderia ser, por exemplo, ali um Docker Hub, tá? ou qualquer outra ferramenta, tipo... Do GitLab, se não me engano, ele também persiste ali é, imagens é, Docker, né? Tem outras que você pode usar como service registry. É, desculpa, como container registry, né? E nesse contexto, você precisa ter o, as credenciais de acesso. E aonde você vai colocar? Aqui. Fica salvo dentro do Istio, tá? Então, ele vai possibilitar que você tenha esse controle fino de, de autenticação tanto para fazer a publicação de um, de um microserviço novo, como para é, aplicar um certificado entre eles aqui, para um acessar o outro, talvez entre um microserviço de uma rede e de outra rede, eu tenha certificados diferente, fica tudo gerido aqui, tá? Observabilidade, né? ele vai observar quando esses microserviços sobem, quando eles caem, vai ficar tudo aqui também registrado, né? As configurações dos microserviços, eu também posso tratar tudo aqui dentro do meu Istio. Então, basicamente, esses são os principais componentes para a gente trabalhar aqui com uma, uma arquitetura como essa. Tá? E a gente está falando aqui de, de uso de Kubernetes. Tá? Poderia ser uma outra ferramenta, um Docker Swarming, poderia ser o um Mesos, poderia ser outra ferramenta, tá? o OpenShift. Mas... O Kubernetes de longe é o mais utilizado é, no mercado, tá? E aqui um outro desenho mostrando um pouquinho de caos, né? De como funcionam ali uh, os microservices. Quando a gente está falando de service mesh, eu posso ter mais de um gateway. Eu posso ter um grande gateway aqui, né? Isso aqui poderia ser até o load balancer do, do próprio é, Kubernetes, tá? Eu posso utilizar ele aqui mesmo, ou posso utilizar o Istio para isso também, né? O Istio também pode me ajudar com com o roteamento, como a gente já falou, ele pode fazer esse papel, tá? E aí aqui internamente, uma das maneiras de se trabalhar com service mesh é você colocar um Kong aqui, por exemplo, né? um gateway, um lightweight gateway pequenininho, que centraliza de três, quatro microserviços que, que, que trabalham em conjunto. Então, você coloca esse gateway no meio para falar com, para todos os microserviços falarem com ele, e ele vai falar aqui com o, o meu painel de controle de componentes aqui. Tá? Então a gente faz esse é, dessa forma, né? E entre um gateway e outro também tem conectividade. Então, meu microserviço para falar com outro microserviço aqui, ele passa por um outro gateway central, né? Para ter essa conectividade também centralizada em pequenos gateways. É, eu posso ter direto, né? Não ter esse cara aqui, ter só ele aqui dentro, ou de repente ter dentro do meu próprio microserviço um Kongzinho para cada um ali, né? Por exemplo. Posso, né? Mas, de novo, ó, é, é mais um componente para você publicar, testar e etc., dentro de cada micro, cada, cada componente, né? Cada container, cada pod. Então, às vezes, é melhor você ir para um, um modelo como esse do que colocar um, um lightweight USB dentro de cada pod. Simplifica um pouco, tá? E não perde os benefícios de se trabalhar com, com service mesh, né? Nem um pouquinho. Tá? Então, é, espero que tenha ficado claro, né? Embora a parte do desenho tenha sido a parte mais rápida, é, ela também é mais elucidativa, né? É mais fácil de você entender olhando para um desenho, uh, o desenho que o que a gente, no final das contas, faz, né? A gente acaba colocando é, muito, muitos recursos aqui de infraestrutura, né? Tem um monte de caixinha preta, gateways aqui. Eu poderia ter outros componentes aqui, né? muitos outros, na verdade, e isso faz com que eu tire a necessidade de implementar essas coisas todas que a gente falou, um Service Registry, muitos etc., aqui dentro do meu microserviço. Aqui eu implemento só a regra de negócio. Né? Embora aqui esses desenhos estejam focados integralmente na, na, na infraestrutura, né? nos requisitos técnicos, quando a gente fala da parte funcional, né? fica muito mais simples que esse conteúdo fez sentido pra você? Caso positivo, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso canal e também o YouTube entender que é um conteúdo relevante para outros profissionais como você. Bacana, ark, Super abraço, até a próxima!